Durante o percurso do SEAD, foram construídos inúmeros projetos e conquistas. Iniciamos com a organização de cursos à distância, inovamos no desenvolvimento da modalidade EAD e atuamos no ensino remoto. Hoje, promovemos ações de construção e promoção dos processos de ensino e aprendizagem. Professor Gilberto, seja muito bem-vindo. Professor Gilberto Lacerda dos Santos, professor da Universidade desde 1994. É uma honra recebê-lo aqui e nós queríamos conversar um pouco com o senhor sobre o histórico do SEAD. Sobre... Muito bem, estou à disposição. Sim. É um prazer estar aqui também. Que bom. Bom, bom. primeiro eu gostaria de ouvir, né, sobre, na sua percepção, sobre a história do SEAD. O que que você... como é que você... Então, pode... é, o, o, o SEAD, ele... É, eu não sei se vocês já leram um o livro do Gabriel Garcia Marques, que se chama Crônica de uma Morte Anunciada, o surgimento do SEAD tem um pouco esse roteiro aí. Né? Quando a Universidade de Brasília foi idealizada por Anísio Teixeira, é, o Anísio Teixeira já trazia consigo um histórico de educação à distância por meio da criação da, da, da, da Fundação Roquete Pinto, né? que tinha uma rádio educativa. Então, quando a Universidade de Brasília foi criada, é, já fazia parte da concepção da universidade um núcleo de rádio educativa é, com a função de disseminar cultura e educação, né, para a população como um todo, do Distrito Federal, mas sobretudo para a comunidade universitária. É... E, e assim foi, esse núcleo existiu durante muito tempo, teve algumas ramificações na universidade, onde se deriva o NBTV a, é, e outras iniciativas que aqui existiram. Na própria Faculdade de Educação tinha uma, uma formação muito calcada em tecnologias educativas e em rádio educativo. E aí é, nós chegamos no período de redemocratização do país, né? É, o reitor da Universidade de Brasília era Cristóvão Buarque e nós tínhamos o Garrafa à frente do, do decanato de assuntos comunitários, se não me engano. E foi nesse período, imbuído da, da, da, de toda a energia e de toda a vibração nacional em torno da reabertura, da redemocratização, que essa ideia germinal de um núcleo na universidade que propusesse e que fornecesse, que é, enfim, contribuísse com a comunidade, com disseminação de educação e de cultura por, usando tecnologia, se concretizou com a criação do SEAD. Então, o SEAD foi criado nesse bojo aí, no bojo da reabertura, tanto que o, o primeiro curso do SEAD chamava-se, se não me engano, Constituinte e Constituição, somos todos constituintes tinha a ver com esse momento da redemocratização, da retomada do, do, do, do, da democracia no país. O SEAD, o próprio conceito que imbuiu a criação do SEAD, o conceito de universidade aberta, Open University, tem muito a ver com a, com a questão da redemocratização, da democracia, da, da, do oferecimento de educação é, é, é, é, é, pública de qualidade para todos, né? alcançar mais gente, mais distante, contribuir com a, com a construção do país naquele momento. Então são dois vetores aí, né? Tem o um vetor anisiano e tem o um vetor da retomada da democracia. E nós temos aí o SEAD, que, é, que surgiu assim. Professor, eu sou a Evelyn, prazer. A Evelyn e a Natália, estamos fazendo pesquisas, contar o legado do SEAD. Ok. É, e a gente queria saber quanto ao seu período de gestão do SEAD também. Tipo assim, agora suba parte do SEAD. O que você pode nos contar sobre o seu papel dentro do SEAD, as suas, os seus objetivos, quando você estava como gestor do SEAD, uhum. os projetos que você desenvolveu okay. e, e os principais resultados também. É. Então, é, no período em que eu estive à frente do SEAD, é, foi um período que coincidiu um pouco antes, um pouco depois, com aquele momento em que a Universidade de Brasília desse, teve um reitor destituído, é, tivemos uma reitoria pra, pro tempore e o SEAD naquele momento ele foi deslocado da reitoria, porque o SEAD é um centro anexo à reitoria, ele foi deslocado da reitoria para a faculdade de educação. Uhum. Nesse, então o SEAD ficou no organograma da universidade, na faculdade de educação porque é, era um momento em que a reitoria estava se reorganizando é, e, que nós, e que se sentiu a necessidade de é, retomar no bolso do SEAD os seus objetivos iniciais, esse que eu mencionei agora há pouco. Né? Tanto que quando é, eu estive à frente do SEAD, um, um, um, um interlocutor importante que nós tivemos foi o professor José Geraldo, lá do Direito, né? ele tinha aquele curso do Direito achado nas ruas, é, então nós retomamos esse curso, retomamos esse programa é, é, como estabelecimento de uma ligação com o primeiro curso do SEAD, Constituição, Constituinte, somos todos Constituintes, eu não me lembro exatamente o nome, mas era mais ou menos isso. Então é, é, o meu período de gestão no SEAD foi é, é, enfim, caracterizado por uma intenção de retomada desses objetivos iniciais do SEAD. Né? Então o SEAD voltou a, a dialogar com a, a, o corpo docente que o criou, porque ele foi criado na Faculdade de Educação. Né? Por professores da Faculdade de Educação, embora ele estivesse localizado é, em um dos decanatos, o decanato que tinha o Von Garrafa à frente. É, então, foi um momento que nós voltamos a dialogar com os professores que o criaram e com as motivações que criaram o SEAD, né? de oferecer educação pública gratuita, usando tecnologia para todos, alcançar mais gente. Né? É, e na, na época o SEAD é, estava muito comprometido com convênios e cursos, e, e movimentava muito dinheiro, a, a, cursos pagos. A, havia uma, uma, uma tendência de privatização, eu diria, do movimento do SEAD naquele momento ali. E o nosso objetivo foi fazer com que o SEAD voltasse a funcionar de forma uníssona com a Universidade de Brasília e com seus propósitos, enquanto universidade pública, gratuita, democrática, aberta para todos. Então, foi mais ou menos isso aí. E durante esse período, nós, é, várias iniciativas foram tomadas, sempre voltadas para a gente retomar esse caminho, né? Como esse diálogo com o José Geraldo, a retomada de alguns cursos antigos, tradicionais, que fizeram com que o SEAD fosse reconhecido no Brasil inteiro. O primeiro centro de educação à distância do país, o primeiro movimento de educação à distância do Brasil inteiro, surgiu no SEAD, né? É, tendo a, a professora Maria Rosa e algumas outras professoras à frente, na época. É, há também a criação de novos cursos é, voltados para fazer com que a comunidade interna conhecesse o centro e também usufruísse do, do seu poder de formação, de alcance. É, procuramos estabelecer convênios e contatos com algumas unidades acadêmicas, porque o SEAD não é uma unidade acadêmica, com algumas unidades acadêmicas para que nós pudéssemos organizar cursos em outras unidades da federação, fazendo com que a presença da Universidade de Brasília se fizesse nesses lugares. Então, é, é, a gente tinha esse vetor da expansão e o vetor da retomada. Não é? Foi isso. E foram desenvolvidos cursos nessa época, professor? Cursos dentro da, da... daqui da Universidade? Sim, sim, sim. Foram desenvolvidos cursos. Foram desenvolvidos cursos voltados é, é, em parceria com o CDT, por exemplo, voltado para a promoção do empreendedorismo de pessoas internamente no campus. Naquela época, o CDT, o Centro de Desenvolvimento Tecnológico da UNB, criou um programa de fomento ao empreendedorismo de, da comunidade universitária. Então foi assim que, aí que surgiu o programa de incubadoras de empresas, que tem lá no CDT. Esse programa de incubadoras, quando ele surgiu, foi feito um edital interno para mobilizar professores, alunos que tinham boas ideias, para se organizarem e serem incubados no CDT, era, era o CDT olhando para dentro. E nesse momento o SEAD criou e desenvolveu o curso de empreendedorismo para também fomentar esse olhar para dentro, né? E aí, então nós tínhamos esse olhar para fora, buscando contato com outras unidades da federação, é, apoio, apoiando é, é, unidades acadêmicas que queriam fazer é, mestrados e doutorados fora da sede, né? É, assim que eles se chamam. É, então eu não, eu não saberia dizer exatamente quais cursos agora, não, não me lembraria mas vários cursos foram criados com, com esse objetivo. Então nós, nós tivemos novos cursos que reforçavam a imagem do SEAD e promoviam a sua expansão interna e externa e a retomada de cursos tradicionais que faziam que o SEAD voltasse a funcionar de acordo com o som que o criou, né? da, da democracia, democratização, abertura, né? É, eu não, eu lembrei agora que nós voltamos a estabelecer um contato muito forte com a Universidade Aberta da Espanha, que era um dos modelos de criação do SEAD, né? É, é, é, voltamos a estabelecer um contato muito forte com é, a Universidade de Poitiers, na França, e, juntamente com a Universidade de Poitiers, nós criamos um mestrado internacional de, é, que formava mestres, é, gestores e desenvolvedores de mídias educativas. Esse mestrado ele acontecia na Universidade de Poitiers, na Universidade de Aberta de Madrid e na Universidade de Lisboa. Eram as três universidades europeias. Os alunos transitavam nessas três universidades e em oito universidades latino-americanas o Chile, Bolívia, Equador, Colômbia, Peru, né? E nós tínhamos bolsistas pagos pela comunidade econômica, pela comunidade europeia, né? Com recursos da Europa, da comunidade europeia. Nós tínhamos bolsistas do mundo inteiro, da Rússia, da União Soviética, da Rússia, da, da, da Índia, da China, do Japão, da, das Américas, né? Então, foi um movimento que surgiu a partir dessa época aí. Esse curso durou 10 anos. É, eu tenho um amigo que foi formado lá, o Gerson, o Gerson André. Isso, o Gerson é formado lá. O Gerson Gé, fez mestrado lá na nesse curso, depois ele fez doutorado comigo aqui. Foi, <risos> isso mesmo. <risos> isso aí. Professor, só aproveitando, né? tem uma próxima pergunta depois? mas Antes Sim. do momento da próxima pergunta, só para aproveitar a sua experiência como professor há tanto tempo e acompanhou um pouco esse histórico do SEAD. O que me parece essa história de ida e vinda, né? essas rupturas e essa volta, o SEAD tem sempre assim, eu como servidora né? e como aluna também, que estudou um pouco a história da universidade, me parece que ela vai e vem exatamente nesse movimento de tentar retomar esse projeto né, de escola democrática, escola aberta, que pudesse fazer essa democratização do ensino e levar a EAD. Só que ela vai e vem nesse projeto. É, na verdade, esse, esse é um movimento que caracteriza a universidade mesmo, a UNB, né? porque a UNB tem essa, essa forte ancoragem no passado. Né? A UNB surgiu da cabeça de Anísio Teixeira. Né? Quando o quando Brasil estava sendo idealizada, o Anísio Teixeira estava à frente do INEP, e Juscelino Kubitschek chamou o INEP para montar o Sistema Educacional de Brasília. O INEP tinha Anísio Teixeira à sua frente. Anísio Teixeira, então, concebeu o Sistema Educacional de Brasília, que ia do jardim de infância até a universidade. Mas uma universidade não estava prevista aqui. Juscelino Kubitschek, enfim, o executivo da época, queria uma capital isolada dos movimentos populares, dos movimentos estudantis, né? Que, que era o que acontecia no Rio de Janeiro. Não tinha uma universidade prevista, né? É, Lúcio Costa fez, botou lá no desenho, Anísio Teixeira pensou, mas, mas não, não, não ia acontecer se não fosse o Darcy Ribeiro. Né? O Darcy Ribeiro era amigo de Anísio Teixeira e era, era um amigo estratégico naquele momento. E por aí surgiram as articulações que criaram a Universidade de Brasília e junto com a criação da Universidade do Brasil, veio a ideia dos centros que radiavam conhecimento para a sociedade, entre eles o Núcleo de Rádio Educativo, herdeiro da Fundação Roquete Pinto, como eu mencionei agora há pouco, e que ficou lá, que funcionou e daí surgiu mais tarde o SEAD. Né? Inclusive, quando a marca do SEAD foi criada, que é esse, isso aqui, esse, esse satélite, um dos elementos que norteou a idealização da marca do SEAD é exatamente isso. É um satélite que evoca o rádio olhando para trás. Irradiando conhecimento. Irradiando conhecimento. Nossa, gente. é não encontra tá na internet em lugar nenhum. Não, Isso não está na internet. Pois é, pois é. é a, a designer Letícia Brasileira, que é uma arquiteta. Uma, uma, uma artista plástica fantástica aqui da cidade que desenhou a marca Letícia Brasileiro. Ah, Vamos colocar aí, gente, porque a gente não tem. A gente procurou também ela vetorizada depois pra gente fazer uma marca. Provavelmente de... eles têm, a Letícia a Mailena. Letícia brasileira e Mailena Cléssia. As duas artistas por trás da criação da marca do SEAD. Mas é, é isso, a ideia foi fazer uma marca que remetesse a esse passado, né? Por isso que é um satélite e que é um estratégia olhando para trás, mas dependendo do ângulo, é um estratégia olhando para frente. Dependendo da maneira como você olha, né, ele está olhando para frente, ou é o bojo, ou ele está côncavo, ou ele está convexo. Dependendo da maneira como você olha, né, mas é exatamente para fazer é, é, colocar o SEAD nesse ponto de, de união, traço de união entre um passado e um, e um, e um futuro. Então, aí era sobre isso, né? Sobre essas tensões que vivenciaram. Quando eu, quando eu entrei no SEAD em 2005, o SEAD era muito parceria externa. Uhum. E há diversas discussões em relação a isso. Você citou esse nome, privatização, né? De tornar... Isso, essa... isso. Isso sempre foi uma questão aqui. Uhum. Quando, quando aconteceu agora, mais recente, a pandemia, né? E antes da pandemia um pouco, acho que foi 2016, que o SEAD, por questões, né? Várias questões, incluindo uma que foi fortemente, assim, que caiu no colo dos gestores, que foi a questão dos SICAPS. Que aí o SEAD funcionava muito com parcerias, com parcerias externas e teve que demitir, teve que tirar todo aquele pessoal, né? Uhum. E aí o SEAD toma uma nova proposta novamente. Hoje ele trabalha quase que 100% para dentro. Né? Então, assim, como é que você vê isso no percurso histórico, esses momentos, não sei se você acompanhou, tá? Eu tô, Sim, eu, eu, te eu acompanho Estou falando com curiosidade, você... uhum. tentando trazer aqui o seu arquivo, né? O seu arquivo pessoal aqui, <risos> mas tentando entender um pouco essas tensões. Porque quando eu entro no SEAD em 2005, era esse contexto. Era só parceria externa, inclusive ele estava externo à universidade, ele ficava de fora da universidade. Hum. E depois é. ele vem pra dentro e assume a educação à distância... Não, mas ele... o SEAD já foi aqui antes, né? O SEAD funcionava ali onde é... É, funcionava no multiuso. Isso, ele funcionava sei, no multiuso, aqui, ele funcionava no multiuso, aí ele saiu e foi pra, pra 306. Aí ele voltou para o multiuso isso. e do isso. multiuso a gente veio para cá. É. Entende? Mas isso. ele teve esse. esse... Como é que isso. você percebe isso? Como é que você vê isso, essa história toda, né? Qual é a sua percepção enquanto professor, pesquisador? É. Olha só, quando eu. É, uma das razões também que levou a, a faculdade de educação a assumir o SEAD. Foi o período em que eu me tornei diretor, foi que o SEAD avançou naquele período numa rota muito perigosa. É... Foi no mesmo momento em que a Finatec foi muito, muito, muito. Não, não é isso que eu vou falar. Em que a Finatec foi muito colocada em questão, né? Por causa desse viés de. de, de... Enfim, privatista da universidade, né? coisas é, de uma Universidade Pública. O SEAD tinha uma forte parceria com a Finatec e, e funcionava muito a serviço externo. Era uma época em que a educação à distância tinha é, uma cara e uma coroa. Né? Por um lado, do ponto de vista acadêmico, ela é, ainda é um pouquinho, mas era muito mais, é, é muito, havia muito preconceito em torno da prática da educação à distância, era considerada uma educação de segunda classe, uma educação para os outros, a, a, né, havia um, um estigma em torno da educação à distância. Então, isso é, digamos seja cara. Mas tinha a coroa, do ponto de vista da, da, da, da, das empresas, das organizações, a educação à distância não tinha esse ranço e ela era muito empregada. Né? Então, é, grandes organizações, grandes empresas util, queriam se servir da educação à distância para formar seus funcionários, formar seu pessoal, formar sua cadeia de valor, né? é, usando tecnologias educativas é, para atingir mais gente, mais distante, com menos custo. Né? É, é... Daí surgiu também, por exemplo. A Universidade Corporativa do Correio, que funcionava aqui atrás. É. Né? Acho que ainda tá. E é um prédio que, inclusive, está à venda. Quando eu estava vindo agora, eu vi ali a placa, está à venda. A Universidade Corporativa do Correio continua existindo, mas ela vai sair daí. Esse terreno foi comprado na equipe em que eu trabalhava. Nós criamos que tudo isso deriva das atividades do SEAD, né? Os Correios procuraram o SEAD para utilizar a educação à distância na capacitação do seu pessoal. É, isso Derivou em, em, em experiências positivas até que os Correios resolveram criar sua própria universidade corporativa. Né? Mas, enfim, voltando à sua questão, é, o SEAD, ele era altamente demandado pela comunidade externa, empresarial, querendo desenvolver cursos, desenvolver capacitações para seu pessoal e, e normalmente, isso, isso envolvia muito dinheiro, muitos recursos. né? E isso colocou o SEAD numa situação de bastante visibilidade financeira, digamos assim, que levou o SEAD por alguns caminhos curiosos, juntamente com a Finatec. E nesse período, é, é, a reitoria cortou essas pernas aí, né? É, a reitoria da UNB, especialmente os reitores pró-têmpores, é, é, passa pelo José Geraldo, grande, querido, corretíssimo, José Geraldo, foram cortando essas pernas. O Oceali voltou para a Faculdade de Educação numa tentativa de ele dele, é, ter asas menores e ganâncias menores. <risos> e estar mais alinhado com, uma universidade, com a vocação de uma universidade pública, gratuita, universal, aberta para todos. Entendi. É, professor, agora pegando esse gancho aí que você falou sobre como era antigamente, assim, eu queria saber como é que você enxerga esse papel do SEAD hoje, é, depois da pandemia também, foi muito necessário o SEAD internamente na UNB, né? Como você enxerga, como era na sua época o ensino à distância, como é hoje, essa mudança que ocorreu, assim? Okay. Então, eu penso que é, se o SEAD foi criado... É, com um viés é, poderoso, né, que, que ele atribuía uma, uma, uma, uma importância muito grande no, no, no modo de controlamento da universidade, na extensão dos ideais de Anísio Teixeira, se já era importante, hoje é mais importante ainda. Né? No, no, no, no, é, nós estamos... É, por, por várias razões, por exemplo, a internacionalização da universidade ela pode passar pelo SEAD. O SEAD pode ser um instrumento poderoso de universalização da universidade. Né? Agora, há pouco eu dei o exemplo de um curso de formação de mestres e engenheiros de mídias educativas que envolvia universidades europeias e universidades latino-americanas. Tudo isso funcionava num viés de internacionalização. E tudo à distância. Os alunos tinham um período presencial nas três universidades europeias, vinham estagiar. Muitos vieram aqui para a universidade, estagiaram aqui estudantes de vários lugares do mundo, da Polônia, da, de vários países latino-americanos, da, da África, né? Então, é, é, o SEAD, é, é, ele, com, com seu know-how, né, o seu conhecimento acumulado e a sua vocação de usar tecnologias para promover a educação à distância, o SEAD tem um papel importante, pode ter um papel cada vez mais importante nos esforços de internacionalização da universidade. Né? Olhando para fora, olhando para dentro, o SEAD pode ter um papel muito importante na formação dos nossos professores para a melhor utilização das tecnologias na educação. Nenhum professor da minha geração teve formação para isso. Pra gente, a formação continuada. E o SEAD tem um papel importante aí em desmistificar o uso da tecnologia, em promover o uso de tecnologia de uma maneira interessante, inteligente, criativa, não é? Então, são papéis importantes que nenhuma outra, nenhuma outra unidade da universidade pode exercer senão o SEAD. Também a criação de, de, de, de dispositivos acadêmicos, né? promotores do diálogo entre a universidade e a sociedade, pelo viés das tecnologias, né? É, enfim, há um, há, um, há, um, há um vasto universo a ser explorado. E assim, é, tendo isso que você foi o gestor do SEAD né, durante um tempo e tudo mais, e tem todo essa, esse entendimento, de todo esse papel do SEAD, qual seria, na sua opinião, a o principal legado do SEAD? Assim, o que você diria que é o principal legado do SEAD para a UNB? Eis uma pergunta boa. É, que me leva a pensar um pouquinho, né? Eu não é, eu acho que é, Eu acho que o principal legado do SEAD ao longo desses anos todos é a sua contribuição da é o que eu vou repetir o que eu disse agora há pouco, a sua contribuição para desmistificar a tecnologia como uma, um importante instrumento didático para todos, né, é, é, a, a história do SEAD na universidade, ela se confunde com uma história do acolhimento das tecnologias na universidade, né, se ele era nenhum, hoje ele é mais, né, mas o SEAD tem um papel bem importante nisso, né, então eu acho que esse é um legado importante do SEAD, né? É mostrar que, a, que, a, que a, as tecnologias educativas é, estão a serviço da educação, não substituem professores, complementam a atividade pedagógica e fazem a universidade fazer melhor o que ela faz. É, é, assim, isso colocando a nossa experiência como aluna mesmo de graduação, a gente estava no presencial, a gente teve que mudar completamente para o remoto, então acho que a gente não tinha a menor noção de como eram essas tecnologias, que já é uma coisa muito... Não, os presente. professores também não têm, e não é, tinham. Então tinha, não tinha, não tinha, não tinha, não tinha, assim, acho que isso é muito tinha. importante e continua sendo muito importante, porque assim, todo mundo que passou por essa experiência de ensino remoto uhum. durante a pandemia, uhum. com certeza mudou a visão de ensino a porque a gente tinha uma visão totalmente leiga, uhum. não, não passa, a gente não passava por aquilo. Okay. Assim, a gente passou por um momento em que a gente via os professores aprendendo, às vezes durante a, a aula, gente aprendendo é que junto com que com Às vezes os alunos os professores, professores. É... Então foi uma a gente viu o, su é, o suporte. Na, na, na verdade, existe uma diferença enorme entre o discurso das, tecnologi das tecnologias na educação e a prática das tecnologias na educação. Né? É, é, o SEAD ele pode fazer com que esses dois discursos se aproximem cada vez mais. Ele faz isso e deve continuar fazendo, né? E, e, e na aproximação desses dois, dessas duas, na, esses dois mundos, esses dois discursos, você tem aí a, a, a quebra de preconceito, a aprendizagem do uso da tecnologia, o entendimento da tecnologia como um parceiro do professor e um parceiro dos alunos, né? Porque ainda hoje, é, passados 30 anos da, do, do surgimento das, tecnolo, das tecnologias digitais e tal é, professores e alunos ainda ficam à deriva quando se trata do uso de tecnologias na educação né passa a ser uma tendência passa a ser uma tendência e é uma tendência que aproxima a universidade da sociedade porque de modo geral tanto alunos como professores, eles acabam sendo cidadãos de dois mundos. Fora da universidade, eles usam tecnologia para várias razões, por várias razões, em várias situações, mas quando você vem para um contexto pedagógico, educativo, curricular, a tecnologia acaba não tendo lugar. Mas ela não tem lugar porque as pessoas não sabem situá-la no espaço pedagógico, curricular e educativo. O SEAD pode ensinar isso. Professor, eu vou te fazer uma pergunta maravilhosa. Oh, oh, oh, oh. <risos> da sua visão como o SEAD pode se tornar um centro de excelência e contribuir para alavancar os processos de ensino e aprendizagem? O SEAD pode se tornar um centro de excelência se tornando mais e mais presente em todas as unidades acadêmicas, é, fazendo com que a prática é, educativa, por meio de tecnologia, esteja no cotidiano dos professores, né? E o SEAD, nesse momento, nós estamos numa, num momento de mudança geracional dos professores, né? Nós temos um grande contingente de professores da minha geração que estão deixando a universidade, se aposentando. Essa é uma realidade na minha faculdade, que é uma faculdade importantíssima na universidade, a faculdade de educação. A, a, a universidade inteira é uma escola. A Nils Teixeira colocou a faculdade de educação lá em cima, tem um púlpito para ela falar para a universidade, tem um púlpito lá. Né? Então, nós estamos num momento de mudança geracional. Né? Essa mudança geracional, ela traz para a Universidade um corpo docente jovem aberto ao uso de tecnologias, né? muitos já bastante afetos ao, ao uso da tecnologia. Né? Então, o tem um papel importante no acolhimento desses professores, na, na, na, na, em fazer com que é, as práticas de tecnologia, as práticas de educação continuada e à distância, ou híbridas. Né? Agora nós temos um todo um novo vocabulário no qual o SEAD pode se, se, se, se valer, aproveitar, para fazer com que a Universidade de Brasília e seus processos educativos avancem. Né? Aprendizagem nômade, Aprendizagem colaborativa, aprendizagem é, em rede, né? redes educativas descentralizadas. Né? É, então, há todo um, um espaço de trabalho aí que pode fazer o SEAD se aprimorar e se tornar essencial na pastinha de todo professor da universidade. Era isso, professor. O senhor quer falar mais alguma coisa? É, eu, eu, eu posso falar, eu posso falar que... É, é, que eu tive muito prazer em estar à frente do SEAD, aprendi bastante. É, na época, nós tínhamos uma equipe pequenininha, mas bastante é, imbuída da, da, enfim, da missão da universidade. Né? É, e foi um momento muito prazeroso de reconstrução né? reconstrução de um, de um centro acadêmico importante. É, e eu acho que, mais do que nunca, nós devemos olhar para frente e olhar para trás, como diz a logomarca do SEAD, dependendo da maneira como a gente olha, para que o nosso futuro seja melhor no momento que a gente precisa reconstruir mais uma vez, É mais uma vez um momento de reconstrução democrática do país, né? porque dias melhores virão. É isso aí, é verdade, a gente está nesse contexto político e nos contextos sociais. Exatamente. Né? Professor, é, agora é curiosidade minha, tá? Como é que você fez essa questão dos 40%? Como é que isso está, assim, dentro da faculdade de educação, essa discussão mais geral, não sei se você está você tá dando aula, hein? você ainda está na ativa, né? Ainda tá... é, sim, sim, sim, sim, sim. Bom, enfim, é, eu, eu não sou um bom exemplo, porque eu trabalho com tecnologias educativas, né? Então eu sempre uso a tecnologia, é, não necessariamente nessa proporção de 40%, é 60%, né? Mas eu sempre uso de alguma forma. É, há muitas disciplinas na universidade que poderiam se valer disso, mas elas não se valem porque os próprios professores não, não, não dominam isso, não se sentem à vontade, não, não, não conseguem utilizar a tecnologia com, de, uma, com, de uma maneira didaticamente bacana, didaticamente interessante, e a, ela acaba sendo um complicador, né? É, mas eu acho que é, enfim, o SEAD também pode ajudar a desmitificar isso aí, para que ela não seja um complicador, né? É, porque o uso da tecnologia educativa, ela demanda muito mais do que simplesmente é, ficar dando aula no Zoom. Ficar dando aula no Zoom é a mesma coisa que aula, é a aula presencial conectada, né? Em vez de você estar numa sala de aula com os alunos ali sentadinhos, você tá na sua sala sentado os alunos estão cada um na sua casa com as janelinhas fechadas. Você tá dando aula no cemitério, né? Várias pedras tombais assim, né? Né? Mas a, a, a dinâmica da aula, da aula professoral, a dinâmica didática tradicional não muda. Né? É, enquanto que as tecnologias, elas são suportes novos, inovadores, elas oferecem mil possibilidades que fazem com que a, a relação educativa mude qualitativamente. Quem que pode ajudar a descobrir essa mudança? O SEAD pode. Né? Uma última pergunta também, você acha que a pandemia né? Porque durante a pandemia, as minhas colocaram aqui, foi todo mundo foi obrigado a usar. Quem conhecia, quem não conhecia. Alguns optaram a aprender a usar o Zoom e ficaram no Zoom, né? Uhum. Mas você assim, acredita que a pandemia ela mudou essa relação? Ela, ela, como é que você vê isso antes da pandemia e agora? Você voltou para o presencial. É, vo... a, a pandemia abriu portas, abriu possibilidades para as pessoas enxergarem essas possibilidades, né? Mas ela não chegou a mudar comportamentos didáticos, né? Tanto que agora a gente retoma e retoma igual. As lições... Né? Enfim, não foi a lições a serem aprendidas e apreendidas, e esse não é um problema brasileiro, é um problema mundial. o dia desse eu estava participando de um debate com gestores de uma rede educativa de Nova York. O problema é o mesmo, como fazer nossos professores se, se abrirem para as tecnologias, usar as tecnologias de maneira mais interessante. É me os mesmos problemas, né? Ah, certo. Muito obrigada, professor, pela sua contribuição. Beneço. Muito obrigada. obrigada. Você, muito demais. Foi um prazer. Mas...